Alfredo está disposto a encontrar uma utilidade para você. Alfredo sabe que eu sou útil. Agora ele tem que provar que pode me ser útil. Ele será o rei. Ele vai querer me usar, mas eu também vou usar. Bom dia, outro. Neste sábado. Bom dia, senhor. Em The Kingdom. É uma bela armadura. É sim. E ela é sua. Em troca de quê? Fique ao meu lado. Durante as negociações que virão, me ajude a entender meu inimigo. Esperemos mais sobre fortuna e recompensa. Neste sábado, 8h45 da noite, The Last Kingdom.